Segundo a publicação do G1, as forças de segurança se reuniram dois dias antes dos atos de 8 de janeiro que elaboraram um protocolo de ações integradas. A CPI dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal recebeu um documento que revela as orientações da Secretaria de Segurança Pública, as forças de segurança da capital federal, para evitar os atos de vandalismo em manifestações bolsonaristas entre os dias sete. E nove de janeiro, ou seja, existia um documento, um protocolo de ações integradas que não foi seguido segundo a publicação do G1 do Distrito Federal. A publicação continua dizendo, olha só, o protocolo de ações integradas previa, inclusive, reforço do efetivo da Polícia Militar e orientava a corporação para que evitasse danos ao patrimônio público, ou seja, existia toda uma orientação, segundo a publicação, para evitar os danos ao patrimônio público, que infelizmente não foi evitado. O portal ainda destaca que o G1 teve acesso nesta quarta-feira, dia 8, ao documento que foi entregue à comissão pelo delegado Fernando de Souza Oliveira, que chefiava a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, quando as sedes dos três poderes da República foram invadidos no dia 8 de janeiro. Repare no destaque a esse trecho da publicação do G1 que diz assim... Em depoimento à CPI na última quinta-feira, dia 1 Fernando de Souza Oliveira afirmou aos deputados distritais que a Polícia Militar não seguiu o planejamento. O documento diz que as informações sobre os protestos previstos para aquele fim de semana haviam sido obtidas com base em levantamento de inteligência e divulgações em redes sociais.